Considere as seguintes proposições. Proposição P, ó, o paciente receberá alta. Proposição Q, o paciente receberá medicação. Proposição R, o paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições julguem o item a seguir considerando a notação né? tal, tal, tal que significa a negação da proposição S. Então, vamos lá. Aí ele deu aqui o item. Ó. A proposição tal, tal, tal ó, essa aqui é a proposição. Ó, pode ser, né? pode assim ser traduzida. Vamos lá. Se o paciente Receber alta, então ele não receberá medicação ou não haverá visitas. Vamos lá, interpretando a questão, ficou muito claro para gente que é um probleminha sobre representação simbólica, né? Das proposições. Você tem que saber aqui representar as proposições. Você tem que saber ali, né? Qual é a simbologia. Por exemplo, de cada conectivo lógico, qual é o símbolo da negação. Né? Você tem que saber né, as representações simbólicas de cada operação né? lógica ali dentro do contexto. Então, interpretando a questão, né, você já sabe que é um probleminha sobre representação simbólica das proposições. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão sobre representação simbólica. Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que saber a representação simbólica de cada conectivo. Né? Você tem que saber a representação simbólica dos conectivos e a representação simbólica da negação. Legal? Então vamos lá. Representação simbólica dos conectivos. Vamos lá. O e. Primeiro conectivo é o e. A representação simbólica do e é o chapéuzinho. O segundo conectivo em ordem de precedência é o ou. A representação simbólica do ou é o v. O próximo conectivo seria o ou ou, a sua representação simbólica é um V com traço embaixo. O próximo conectivo é o C então, sua representação simbólica é uma seta e por fim é o C e somente C. A sua representação é a dupla seta. E a negação, como ele já deu ali em cima, a representação simbólica da negação é o tio ou a cantoneira, que é esse tracinho aqui. Tá? Ambos representam a mesma coisa, que é a negação. Então, mediante isso, eu já consigo matar a questão. Então, vamos lá olhando aqui a proposição. A proposição é essa daqui, ó. Ela está representada corretamente? Vamos analisar. De cara, de cara, né, já percebemos aqui um erro. Ó, aqui está a negação do P. Ó, o P é o paciente receberá alta. Então, a negação do P seria o paciente não receberá alta. Então, aqui, ó, já tá errado. Ó. Ele colocou aqui o seguinte, ó. Se o paciente receber alta, opa, não tá certo. Porque aqui, ó, é a negação do P. Então, aqui deveria ser o seguinte, ó. Se o paciente não receber alta, então, aí tá certo, ó. É o C, então, a setinha. Ele receberá medicação...